E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à sala 401. Hoje vamos continuar com o nosso especial de Natal, eu vou falar um pouquinho sobre séries para ser mais específico sobre episódios especiais de Natal. Se você ainda não assistiu a primeira parte do especial de Natal, é só clicar no box aqui em cima. Então vamos lá! Eu separei uma pequena lista de alguns episódios que eu mais gosto, de algumas séries. Vou começar com uma das minhas séries favoritas, Friends. O primeiro episódio que eu separei é o The One with the Armadillo. Nesse episódio, Ben, o filho mais velho de Ross, vai passar o Natal com ele, o primeiro Natal deles juntos. O Ross tenta fazer com que esse Natal seja mais especial possível para seu filho. O planejamento de Ross acaba dando errado, mas ele se aproveita dessa situação para passar um pouco sobre o seu lado judeu e falar um pouco sobre o Hanukkah para o seu filho. Outro episódio com esse tema que eu acho maravilhoso de Friends é o The One with Christmas in Tulsa, que é quando o Chandler é obrigado a passar o Natal longe da, da Mônica e dos seus amigos, pra trabalhar. Pra não acabar com a magia do Natal, Chandler faz de tudo pra que todos tenham um dia especial. Esse episódio tem um final tão marcante que mostra um pouco do espírito natalino do personagem, que para quem assiste a série sabe que é muito difícil o Chandler gostar de um feriado como esse. Agora eu vou falar de uma outra série que eu também gosto muito, que é o How I Met Your Mother que possui episódios incríveis de Natal, mas eu vou citar só dois aqui, que é os que eu mais gosto. O primeiro é quando a Lily acaba roubando o Natal depois de uma briga enorme com o Ted. Com o desenrolado episódio, os dois acabam fazendo as pazes, então o Natal volta a ser especial novamente. Outro episódio bem marcante de How I Met Your Mother é focado no personagem Barney, quando ele usa as duas últimas páginas do seu livro de conquista e acaba deixando a noite de Natal mais especial. Pra encerrar, eu falar de uma série que não tem vários especiais de Natal, mas tem um episódio específico que se passa na época, que é o White Christmas de, do Black Mirror. É mais um episódio que te prende até o final, mesmo ele sendo longo. É incrível, como tudo que o Black Mirror faz. Vale lembrar que a nova temporada vai chegar dia 29 de dezembro no Netflix, então corre pra fazer a maratona, porque vai chegar com tudo! Looking around in a world of injustice, intolerance and huge environmental challenges, it's hard to imagine a bright future, but we can, and we must. Anyone? Hello? Must have been mental before the system. Nothing is going to happen. You're going to be fine. Where am I? Hip hip, hooray! In a sunnier future. Turn it off! Mas. How long can happiness realistically last, anyhow? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não citei algum episódio marcante de Natal que vocês consideram, é só comentar aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Também não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso aí. Tchau!